Fala, Leoa! Eu sou a Paula Tavares, e hoje você está aqui nesse canal para aprender a fazer esse lindo Bucket modelo Prada, que está arrasando no meio das crocheteiras. Se você quer aprender, fica no vídeo até o final. Quero te dar um recadinho. Acesse o card que está aqui em cima, que eu estou te ensinando como fazer o conjunto da marca Prada. Sem mais conversas, vamos ao nosso tutorial. Para fazer o nosso bucket modelo Prada, eu vou usar essa linha, que inclusive eu tenho aqui uma resenha sobre ela, que é a linha Cápio, da marca Pinguim. Esse fio é muito comparado ao fio Ráfia, que foi confeccionado o bucket. Então, eu vou estar usando ele. Assista aqui o vídeo acima, para você saber um pouco mais sobre ele. Nós vamos fazer aqui um total de cinco correntes. Fiz o total de cinco correntes, chego na primeira correntinha e laço a minha agulha com os dois fios. Depois, eu vou subir um total de três correntes e fazer o primeiro ponto alto dentro desse anelzinho que se formou. Aqui dentro desse anel eu vou fazer um total de 14 pontos altos. Fiz aqui um total de 14 pontos altos, lembrando para você que a primeira correntinha que a gente sobe aqui se forma um ponto alto. Agora eu vou puxar essa laçada, deixar bem folgadinha e vou fazer a técnica de pegar essa laçada por trás. Esse primeiro ponto aqui em cima dessa correntinha de três. Aqui, puxo aqui, e aí, eu jogo o meu trabalho aqui pra frente, ó. Pego essa laçada, e vou subir aqui novamente três correntes, que forma o nosso primeiro ponto alto dessa segunda carreira que nós vamos produzir. Nessa segunda carreira, nós vamos colocar aqui, ó, nesse mesmo ponto, a gente fez um ponto alto. E fica dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer novamente dois pontos altos juntos. E vai formar sempre dois pontos altos juntos por toda essa carreira. Isso aqui quer dizer, meninas, que é o aumento já sendo feito desse bucket. No próximo, vou colocar novamente dois pontos altos juntos. E eu vou fazer isso por toda a carreira, até chegar aqui nessa ponta, onde eu vou fazer o fechamento com vocês. Cheguei no final dessa carreira, onde eu vou finalizar com dois pontos altos juntos. Cheguei no final dessa carreira... No fechamento, você vai soltar a laçada, pegar o primeiro ponto e passar a agulha. Nesse ponto, você vai puxar novamente essa laçada que você deixou solta. Perceba que o fio, ele fica solto por detrás da peça, o fio que a gente usa para construir os pontos. Suba fazendo três correntes... E faça um ponto alto no mesmo lugar que você subiu as três correntes. Isso é o primeiro aumento. Depois, você vai fazer dois pontos altos separados. E no terceiro ponto, você vai colocar dois pontos altos juntos, o próximo aumento. E essa sequência, ela se repete, o aumento é sempre no terceiro ponto construído. Nessa próxima carreira, perceba que sempre vamos fazer aumentos. Colocando dois pontos altos juntos, eu fiz o aumento na carreira anterior, no terceiro ponto. Lembra? Nesse, eu irei fazer no quarto ponto, e assim por diante. Deu para você aí perceber que a sequência de aumento para cada carreira é sempre colocar mais um ponto alto. Agora que eu fiz três, eu vou fazer nessa carreira quatro. Então, eu começo aqui ó colocando dois pontos altos juntos dessa forma, depois eu venho faço uma, duas, três e quatro. No quinto, eu faço dois pontos altos juntos. E as próximas carreiras, vai ser sempre assim, tá bom? Então, agora, eu vou passar para você a medida, certo? Terminei de fazer aqui a carreira. E nessa medida aqui, eu vou fazer uma altura de 17 centímetros, certo? Vai ficar 17 centímetros. Agora aqui, eu vou fazer só uma carreira de pontos altos. Essa carreira quer dizer já a etapa do curvar do nosso bucket. Ele vai começar a curvar a partir dessa carreira, para que na próxima, a gente já possa fazer o desenho da marca Prada. Aqui é só carreiras de pontos altos. Onde você fez dois pontos altos juntos, nesse caso aqui, na base, você vai colocar ponto alto. Só isso. Toda essa carreira aqui, nós vamos fazer essa sequência. Quando chegar desse lado, eu vou fechar com você e vamos dar sequência à próxima etapa. Então, agora que eu fiz essa carreira por completo, você percebe que forma uma cubuquinha, né? Já o formato do chapéu bucket, você vai fazer aqui um total de quatro correntes, vai laçar a sua agulha, vai pular o primeiro ponto alto de base. E no segundo, você vai fazer um ponto alto. Faz uma corrente... Pula um ponto alto de base e no próximo, outro ponto alto. Faz novamente uma corrente. Laça sua agulha, pula o primeiro ponto alto de base e no próximo, outro ponto alto. Vai se repetir toda essa sequência por toda essa carreira. Quando chegar no fechamento, eu vou te mostrar como deve ser feito e a gente fazer a próxima carreira. Vou terminar aqui, fiz uma correntinha, vou passar minha agulha pela terceira correntinha subindo, e vou puxar essa laçada, dessa forma. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, e nesse próximo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Depois uma corrente em cima de outro ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Uma corrente no próximo outro ponto alto. Fiz essa sequência por 15 vezes aqui. Certo? Fiz 15 pontos altos. E agora, aqui, você vai fazer sequência de pontos altos, ó. Vai laçar, e nesse espaço onde tem uma correntinha, você vai colocar um ponto alto. Dessa forma. Aqui no próximo espaço, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Fiz um total de 19 pontos altos, ok? E aqui, eu vou dar continuidade. Laço aqui a minha agulha, pulo essa correntinha e no próximo, um ponto alto. Faço uma corrente, depois, novamente... Um ponto alto. Eu vou repetir isso por toda a carreira, até chegar do outro lado, onde eu vou fazer o fechamento, conforme vocês já sabem, como deve ser feito, e vou dar continuidade, para fazer a diminuição aqui, nessa próxima carreira. Então, como é que eu vou fazer essa parte da diminuição aqui, do formato do triângulo investido? Eu vou laçar minha agulha, e nesse primeiro ponto alto, que começa a carreira, inferior, eu faço a primeira diminuição, depois eu faço uma corrente, no próximo eu pulo, e a segunda. É sempre entrando dois pontos altos iniciais das carreiras. Vai ser feito isso por toda a sequência. Agora, aqui, eu só dou continuidade, ó, até chegar do outro lado, onde também eu vou fazer a redução para fazer o formato do triângulo invertido olha aqui fiz só carreiras de pontos altos e agora aqui como eu tenho dois ó eu vou fazer uma corrente pular esse e colocar aqui nesse próximo o ponto alto então aqui eu já fiz a redução faço uma corrente no próximo Outro ponto alto, uma corrente no próximo. Outro ponto alto, eu vou repetir essa carreira agora de uma corrente, uma correntinha separado por toda a carreira, e depois eu faço a mesma redução, entrando sempre um ponto alto aqui de cada etapa dessas carreiras. E a gente vai fazer isso. Eu vou construir aqui. Você sempre vai entrar. O primeiro ponto alto. Vou mostrar para você agora como ficou o triângulo invertido aqui no nosso bucket. Percebe que sempre eu vou pulando. O primeiro aqui, o segundo e no terceiro eu começo a carreira. A mesma coisa nas próximas carreiras. Eu pulo os dois primeiros e começo. Tá vendo? Perceba. Só que nessas duas últimas carreiras eu não fiz nenhuma redução. Olha aqui, nenhuma. Então, você começa a fazer a redução da primeira, vai a segunda também, reduz, a terceira também, a quarta e a quinta você não reduz no triângulo investido, apenas a última, que é a sexta carreira, certo? E essa redução, ela sempre ocorre conforme eu já ensinei a você. Olha como vai ficando. E agora, aqui, o nosso próximo trabalho é fazer a continuidade dos aumentos onde a gente parou aqui, ó. Paramos fazendo o aumento de dois pontos altos juntos no quarto ponto. Agora, nós vamos fazer no quinto ponto. Isso acontece porque na última carreira, nós colocamos o aumento juntos no quarto ponto alto agora nós vamos fazer na próxima carreira o aumento no quinto ponto só que nessa construção agora eu vou fazer meio ponto alto em vez de pontos altos nesse quinto ponto vamos construir essa carreira eu vou subir agora duas correntes vou fazer no mesmo ponto meio ponto alto Depois, separados, coloco quatro meio pontos altos separados. Até chegar no quinto ponto, onde eu vou colocar dois meios pontos altos juntos. E essa sequência, ela vai se repetir por toda essa carreira. Sempre o aumento vai ser no quinto ponto. Tenho aqui, uma, duas, três, quatro, cinco seis. Nesse sexto meio ponto alto, eu vou fazer o aumento. Porque lembra que a gente sempre tem que fazer o aumento após o crescimento? Então, eu fiz nessa última carreira o aumento no quinto meio ponto alto. Agora, eu vou fazer no sexto e assim por diante. A gente vai finalizar aqui na terceira carreira, tá bom? A quarta carreira, que é a última, só vai ser de meio ponto alto. Bem, eu estou aqui na terceira carreira e você vai perceber que ele vai ficar assim ó, os aumentos sempre vai ficar próximo do outro, então, ele vai ficar assim bem saliente na parte dos aumentos. Eu fiz aqui um total de uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e na sétima carreira, eu faço o aumento. Então, eu vou fazer aqui a sequência só meio ponto baixo para vocês verificarem, três quatro. Cinco seis sete aí nesse sete aqui, nesse ponto, eu vou colocar dois juntos aí, você vai perceber ó aqui mesmo, ele tem aqui ó em cima de aumento, tá vendo? Se até aqui você tá gostando do meu trabalho, eu vou te pedir um super favor. Deixa a sua curtida, se inscreva no canal, assista a outros vídeos que tem aqui também, desse modelo do conjunto praiano da marca Prada. Ou então, esse card agora que tá passando é da bolsa da marca Prada. Esse é o nosso último modelinho aqui dos conjuntos da Prada. Eu espero que você tenha gostado, deixa aí a sua curtida. Eu ainda vou finalizar aqui, junto com você, essa carreira. Vamos lá fazer o acabamento... Dessa parte aqui do nosso bucket. E vou fazer agora só sequências de meio ponto alto. Só sequências de meio ponto alto. Por toda essa carreira aqui, tá bom? Em cada ponto desse, mesmo nos locais onde realizamos os dois pontos de aumento, você vai colocar meio ponto alto. Olha como vai ficar. Faça isso até completar toda a carreira aqui, ó. Então, concluí aqui essa etapa. Fechei com um ponto baixíssimo, vou fazer agora uma corrente. Nesse próximo espaço aqui, eu vou colocar um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo e assim por diante até chegar a finalização dessa carreira aqui. Eu tô fazendo esse ponto baixo na última carreira só para firmar mais aqui essa aba desse acabamento. Então, eu vou fazendo aqui pontos baixos até completar toda a carreira, onde eu vou fechar aqui na ponta com um ponto baixíssimo E nós finalizamos assim o nosso bucket. Vou fazer agora o acabamento, vou passar aqui, ó, fazer nesse último ponto um ponto baixíssimo. E depois eu puxo aqui, corto esse fio, puxo e vou esconder agora aqui, ó, puxando ele pra dentro do chapéu. E aí, me conta, você gostou? Se você gostou, eu vou te pedir algo muito especial para mim. Vou pedir que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal. Para receber mais vídeos como esse, você ativa o sininho, que toda vez que eu encaminhar vídeo aqui pelo YouTube, eles vão te avisar. É isso. Um grande cheiro, minha leoa. E até o próximo tutorial. Ah, confere as fotos desse bucket lá na minha rede social do Instagram, tá bom? Te aguardo lá também. Tchau!